Esse vídeo é a pedido do inscrito GDL Flames e nele eu vou explicar o que é o capitalismo e o socialismo para que você entenda qual a diferença entre os dois, porque fica muito mais fácil você entender individualmente os dois para que você entenda as diferenças, mas também eu vou falar um pouco sobre as principais diferenças entre os dois Mas antes, espera aí só 10 segundos <música> Capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação das riquezas. Está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção podem ser máquinas, terras ou instalações industriais, por exemplo. E eles têm a função de gerar renda por meio do trabalho. Apesar de ser considerado um sistema econômico, o capitalismo estende-se aos campos políticos, sociais, culturais, éticos e muitos outros, compondo quase que a totalidade do espaço geográfico. Há duas classes sociais principais nesse sistema. Os capitalistas, ou burgueses, e os proletários, ou trabalhadores. Os capitalistas são os donos dos meios de produção. Eles empregam os trabalhadores e a eles pagam salários. Os proletários, por sua vez, oferecem sua mão de obra para realizar determinado trabalho em troca de uma remuneração. No capitalismo, a comercialização dos produtos é realizada em um mercado livre, com pouca ou nenhuma interferência do Estado. Nesse caso, as empresas vendem seus produtos conforme as leis de oferta e demanda, ou seja, conforme a quantidade de produtos que são produzidos estão em estoque e também de acordo com a procura dos consumidores pelos serviços e bens de consumo. Vamos pensar no exemplo de uma indústria automobilística. Os capitalistas são os sócios da empresa, são eles os donos de todas as máquinas usadas na produção de carro e de tudo o que envolve a distribuição destes no final do processo, como caminhões, softwares de distribuição e loja. Os proletários trabalham para essa indústria e recebem um salário como retribuição de suas atividades. Ao final do processo, depois que os carros são vendidos, os capitalistas recebem o dinheiro pago pelos compradores. Deste dinheiro, uma parte é paga em salários, outra parte é paga em impostos taxas e custos de funcionamento, estes são alguns exemplos, e o restante é o lucro da indústria. O lucro pode ir para os sócios ou então pode ser reinvestido na empresa para ampliação de suas atividades. Para o funcionamento do capitalismo é necessário que o Estado garanta a propriedade privada. Com a propriedade privada garantida, os capitalistas, detentores de terras, máquinas ou qualquer outro meio de produção são livres para utilizá-la da forma como desejam, Afinal, são os donos desses recursos. O objetivo do capitalismo é a obtenção de lucros cada vez maiores, e esses lucros são decorrentes do trabalho dos proletários nos meios de produção, fábrica, comércio agricultura. Para maximização do lucro, é comum que os donos dos meios de produção reduzam ao máximo os custos de suas atividades e elevem os preços dos produtos ou serviço o quanto for possível. Em uma economia de livre mercado, os bens de serviços são distribuídos de acordo com a lei de oferta e demanda e a pouca interferência do Estado. Segundo esta lei, para os produtores, ou seja, para aqueles que produzem e vendem os bens, quanto mais alto o preço do produto, mais interesse ele tem em vendê-lo e, por consequência, maior a quantidade ofertada. Se o preço do produto for muito baixo os produtores vão ter pouco estímulo a permanecer no mercado pois terão baixos lucros pelo lado da demanda o comportamento é oposto pois os consumidores vão ter mais interesse em consumir um produto quanto mais baixo for o seu valor é uma relação bem simples pensa um pouco se você está com sede e pretende comprar uma água você provavelmente comprará apenas uma garrafa se considerar seu valor alto mas se ela estiver barata você vai considerar comprar uma quantidade maior. Quando há uma intensa competição entre os capitalistas, aquele que reduziu os preços conseguirá vender mais. Nessa dinâmica, os consumidores buscam sempre os menores preços os donos dos meios de produção buscam sempre os maiores lucros. O trabalho assalariado do sistema capitalista substituiu as relações serviços escravocratas dos séculos de feudalismo. No sistema capitalista, os proletários trabalham para os burgueses e recebem o um salário em troca de sua força de trabalho. O trabalho assalariado no capitalismo é fundamental para a manutenção do sistema, afinal, é com o salário que os trabalhadores compram bens e serviços e garantem o funcionamento do sistema. Como a classe dos trabalhadores é muito maior que a classe dos burgueses, é imprescindível que eles possam consumir, caso contrário, faltaria demanda. Espero que até aqui você tenha entendido o que é o capitalismo. Pois agora vamos entender um pouco o que é o socialismo e um pouco de sua história. O socialismo é um sistema político e econômico baseado na igualdade. Por isso ele propõe a distribuição igualitária da renda, extinção da propriedade privada, socialização dos meios de produção, economia planificada e além disso a tomada do poder por parte do proletariado. O socialismo visa uma sociedade sem classes, onde bens e propriedades, propriedades possam ser de todos. O objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, ou seja, a divisão entre pobres e ricos. O Estado continua existindo em uma sociedade socialista, porém com o intuito de garantir a igualdade entre todos. Ele centraliza os meios de produção e prover o bem-estar social. Para alguns pensadores, o socialismo é uma forma de chegar ao comunismo. Nele, não haveria mais a necessidade do Estado como garantia de igualdade. A própria comunidade faria a gestão da sociedade. Apesar das ideias socialistas terem sido criadas ainda no século XIX, foram somente no século XX colocadas em vigor. O primeiro país a implantar esse regime político foi a Rússia, a partir de 1917, quando ocorreu a Revolução Rússia, momento em que o governo monarquista foi retirado do poder e instaurado o socialismo. Após a Segunda Guerra Mundial, esse regime foi introduzido em países do leste europeu. Nesse mesmo momento, outras nações aderiram ao socialismo em diferentes lugares do mundo, a China, Cuba, alguns países africanos e outros do sudeste asiático. Os principais aspectos do socialismo são Socialização dos meios de produção. Todas as formas produtivas, como indústrias, fazendas, entre outros, passam a pertencer à sociedade e são controladas pelo Estado, não concentrando a riqueza nas mãos de uma minoria. Não existem classes, ou seja, existe somente a classe trabalhadora e todos possuem os mesmos rendimentos e oportunidades. Economia planificada corresponde a todo o controle dos setores econômicos dirigidos pelo Estado, determinando os preços, os estoques, salários, regulando o mercado como um todo. O socialismo que foi desenvolvido no decorrer do século XX é que permanece em alguns países até os dias atuais e conhecido por socialismo real. Em outras palavras, foi executado de forma prática. Por outro lado, o socialismo ideal é aquele desenvolvido no século XIX. Por outro lado, o socialismo ideal é aquele desenvolvido no século XIX. 19, que pregava uma sociedade sem distinção e igualitária, que acabava com o capitalismo. Os pensadores dessa vertente socialista eram, em sua maioria, anarquistas. O principal pensador do socialismo foi Karl Marx. Para ele, esse regime surgiu a partir do capitalismo e seus meios de produção, tendo o seu controle desempenhado pelo proletário, assim como o Estado, que posteriormente seria extinto, dando origem ao comunismo que corresponde a uma sociedade sem governo, polícia, forças armadas, entre outros, além de não possuir classes sociais e economia de mercado. Após o declínio do socialismo, a partir de 1991, com a queda da União Soviética, o sistema perdeu força no mundo. Atualmente, poucos países são socialistas. É o caso da China, Vietnã, Coreia do Norte e Cuba. Agora chegamos ao tema principal do vídeo. A diferença entre o socialismo e o capitalismo, mas se você chegou até aqui, com certeza você já sabe, mas mesmo assim vou contar algumas diferenças entre os dois. Diferenças entre o capitalismo e o socialismo. O capitalismo e o socialismo correspondem a dois tipos distintos de sistemas políticos econômicos. Antes do declínio da União Soviética existia o mundo bipolar, o qual havia duas potências mundiais. Uma representava a ideologia do socialismo, União Soviética, e a outra o capitalismo, Estados Unidos, ambas apoiadas por outros países que se identificavam com os respectivos sistemas. O socialismo tem como base a socialização dos meios de produção. O bem comum a todos é a extinção da sociedade dividida em classes. Já o capitalismo tem como objetivo principal a acumulação do capital através do lucro, diante das genéricas definições sobre os sistemas apresentados. Então pessoal, o vídeo é esse. Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Se você quiser saber a história sobre o socialismo ou capitalismo, é só colocar aqui nos comentários também que eu vou estar fazendo o vídeo. Não esquece do like, é isso falou e até a próxima eu sou o superman e agora eu vou voar o capitão olha só ma. oi vem chegando vai chegando Vai chegando olha só vem chegando Vai chegando olha só oi voltando ao assunto eu não sou um robô Hey, tá bom, peraí, que pregava uma suciela...